Meus amores, hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, a minha mãe. Oi meninas, eu sou Maria da Conceição, eu sou mãe da Carol Dias. E hoje a gente veio dar uma dica muito legal pra vocês, que é esse produto aqui. O Max Amora, que combate os sintomas horríveis da menopausa, aquela irritação, aquele calorão... Né, mãe? É verdade. Olha, eu tô tomando há três semanas e tô me sentindo muito bem, já não sinto mais nada. Esse remédio é um produto natural e é a base de amora branca. E se você quiser saber mais informações sobre esse produto que é registrado pela Anvisa, vocês acessam o link que eu vou colocar ó, aqui embaixo e tem maiores informações. Adeus, menopausa! Adeus! <risos> Tchau, gente! Beijo!